Bom dia, pessoal. Me chamo Ana Félix, sou idealizadora e coordenadora da Maloca. Nós estamos no Pantanal, no Morro do Sossego, em Duque de Caxias. E fui desafiada pela Rede Favela Sustentável a apostar o nosso lixo. É uma campanha que tem como objetivo apoiar a iniciativa dos catadores de materiais recicláveis. Então, aqui no Maloca... Com a pandemia, com a quarentena, nós temos recebido muitas doações. Então, o volume de caixas de papelão tem sido bem grande. É, papelão, plástico. E o esse é o nosso lixo. Nós aqui ainda não temos coleta seletiva. E, a... e aí, o que a gente faz? A gente tenta separar. E a gente tem alguns moradores que fazem essa coleta para vender... E fazer uma renda extra, né? É, eu gostaria agora de desafiar a Geisa e a Ilaci, que são duas participantes do, da Rede Favela Sustentável. E, e pedir a vocês que vocês possam compartilhar o vídeo e apoiar os catadores nessa campanha que começou no dia 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Obrigada!